E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer um exercício no qual vamos utilizar o resultado da regressão de mínimos quadrados. E, para isso, nós temos o seguinte aqui. Lorena pegou uma amostra aleatória de 10 países para estudar a taxa de fertilidade, ou seja, bebês por mulher, e a expectativa de vida em anos. Ela percebeu uma forte relação linear negativa entre essas variáveis nos dados da amostra. Abaixo está o resultado de uma análise de regressão de mínimos quadrados para usar a taxa de fertilidade para prever a expectativa de vida. Use esse modelo para prever a expectativa de vida de um país cuja taxa de fertilidade é de dois bebês por mulher. Arredonde a resposta para o ano mais próximo. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver esse exercício sozinho. E, claro, você pode utilizar uma calculadora se quiser. Vamos lá, então. Quando a Lorena coloca os resultados de sua pesquisa no computador, esses são os resultados da saída. Ou seja, esses dados estão nos dando o necessário para saber a equação de uma reta de regressão. Então, basicamente, o nosso y estimado, que eu posso escrever com um y maiúsculo, é igual a Ax mais b. Essa é a nossa reta de regressão. E no exercício em si, nós estamos utilizando a fertilidade para prever a expectativa de vida ou seja, a expectativa de vida é o que estamos tentando prever e nós estamos utilizando a fertilidade para isso, ou seja, o nosso x. E quem vai ser A e B? A nossa tabela nos dá isso. Esses dois valores são os coeficientes. Esse aqui é o B, e a inclinação, que é o nosso A, vai ser igual a "-5,97". E você pode até reescrever essa equação utilizando esses coeficientes. Então, você pode dizer que a expectativa de vida estimada vai ser igual ao A que é menos 5,97, que multiplica a fertilidade, que eu vou chamar só de Fert, mais 89,70. Agora sim, você pode utilizar isso aqui para prever a expectativa de vida de um país cuja taxa de fertilidade é de 2 bebês por mulher. Ou seja, no lugar da fertilidade, nós colocamos o 2, porque são dois bebês, e aí você vai obter a expectativa de vida estimada. E como podemos fazer isso? Simples, nós podemos fazer a conta no papel ou, então, utilizar uma calculadora. E aí nós vamos fazer menos 5,97 vezes 2, que é igual a menos 11,94, e somamos isso com 89,70, 89,7 e vai ser igual a 77,76. Mas como nós devemos arredondar para o ano mais próximo, isso aqui vai ser aproximadamente 78 anos. Pronto, resolvemos o exercício. Mas só para ficar bem claro, a Lorena fez uma regressão onde o eixo x era a fertilidade e o eixo y, a expectativa de vida estimada. E aí a Lorena pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dados, que era a sua amostra, e fez uma reta de regressão tentando ajustar pelos pontos. E como essa taxa é negativa, ou seja, o A é negativo, então essa reta é decrescente. E depois disso, ela utiliza essa reta para estimar a expectativa de vida. Nesse caso, ela utilizou uma fertilidade de dois bebês e descobriu a expectativa de vida. E a estimativa foi de 78 anos. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!